Bom, estamos de volta, vamos fazer o nosso tradicional review do Ignite. Estávamos discutindo agora há pouco aqui, eu e o Armando e o, e o Custódio. Custódio está chegando agora nesses reviews, né? Então agora vai ter que ser inserido para os próximos para a gente não perder essa tradição. Né? Infelizmente, é, esse, esse evento foi... Online Eu falo, infelizmente, porque quem acompanha a gente sabe que é bem divertida a ida a esses eventos, principalmente quando a gente encontra os coleguinhas que não vê há muito tempo. Bom, estamos aqui eu, Thiago Custódio, Marcos Nogueira e Armando Lacerda, e vamos começar, né? Vamos começar falando de Ignite 2020. É, deixa eu começar pelo Portuga. Portuga, o que, que você achou da abertura do evento pelo Satya? Eu achei que, para quem viu a review que a gente fez sobre, um, sobre o build, uhum. primeiro que tudo, o background é o mesmo, né? Começa logo por aí. Uhum. Uh, achei que ele uh, poupar dinheiro com background, uh, não achei muito Microsoft. Depois achei um pouco, uh, para Keynote, achei um pouco básico demais. Um, ele nos keynote's que ele dava nos Ignites anteriores era bem bem legal um, com inúmeras um, inúmeras uh, novidades que ele tinha. Uh, quando a gente estava a gente estava os três juntos no Ignite de 2019, ele anunciou o Arc, um, o Azure Arc um, que foi um dos maiores uma das maiores Aqui, pelo aquilo que eu consegui ver, aquilo que ele anunciou, além das, de algumas novidades do Teams, que já, já estava à espera, foi o Linux, foi Edge no Linux. Uh, think, eu acho que isso foi, um, foi o auge do keynote dele. De resto... É engraçado isso, eu tenho, eu tenho uma opinião diferente, mas eu vou deixar todo mundo, todo mundo trazer sua, sua ideia. Porque eu acho que esse, essa, essa conversa aqui vai dar, um, vai dar uma discussão boa. Vamos, vamos por favor. Vai dar, muito. porque em termos de infraestrutura, um, ele não mencionou muito, uh, e essa é a minha área, né? Uh, o bom, o bom deste, desta review é que a gente tem diferentes profissionais de diferentes áreas. É... Na área de infraestrutura, ele deixou, na minha opinião, claro, ele deixou um pouco a okay. quem? Uh, e isto é um evento de infraestrutura. Um, basicamente, mais infraestrutura do que de desenvolvimento. Uh, não sei porque é essa cara Jorge mas teoricamente é o Ignite é mais, é mais infraestrutura de desenvolvimento nós temos o Build que é muito mais desenvolvimento do que infraestrutura embora já esteja um pouco uh, mixado uh, mas este é muito mais tendência para infraestrutura um, do que para para, uh, para o desenvolvimento tanto que isto vem, o Ignite vem do TechEd e TechEd era só base quase, tipo, 80%, 90%, mais ou menos, infraestrutura. Obviamente, tinha alguma coisa de desenvolvimento, uh, mas era mais virado para essa área. Virou, quando ele virou Ignite, ele virou muito mais corporação usando Microsoft em amplos sentidos, do que efetivamente continuar esse legado do desenvolvimento, né? que foi a união do... Daquele que tinha de, de gestão com o ed com outros, e. e o Tech-Ed é tudo... era gerido, pela, era gerido é. e desenvolvido pelo aquilo, se não me engano, uh, pela é. equipa técnica. Ou seja, ele é, não era a equipa de marketing da Microsoft. O Ignite é totalmente uh, uh, gerido é pela equipa de marketing. marketing é muito mais marketing do que qualquer é. outra coisa. Uhum. Uh, tanto que havia algumas sessões. Uh, de nível 400, que eram muitíssimo boas, e nível 300, que eram muitíssimo boas, mas o Ignite começou a, na minha, aliás, na minha opinião, começou a, a valer pelas palestras dos, dos MVPs no teatro. Aquelas palestras de 20 minutos em que não há marketing nenhum, é direto num assunto em que você realmente tira proveito disso, Uh, nos últimos dois anos, foi onde eu realmente irei muito mais. Eu praticamente quase não ia às grandes outras palestras, de, às, às -out, né? É uh, porque elas estavam todas gravadas. Uh, eu ia muito mais ver o que é que estava a ser feito no, no, no que eles chamam de cish, do theater sessions, nas sessões de, de, de, de, do anfitriato que era no, na, naquele auditório, não é auditório, era naquela sala comum, né? Uhum. que eu, eu e tu fizemos algumas, o Armando também fez, é, que eu acho que são sessões o que, que trazem... Você fazer no, no, no Ignite de não de Não, ainda não foi. Não, não e foi. essas sessões, para mim, são as sessões que traziam muito valor. Eu acho que isso a gente perdeu esse ano no online, hum. nós perdemos isso, nós perdemos essa, essa integração. Isso aí que você está falando, né? que é o, é o chão de fábrica, é onde o realmente o negócio mói é a cana, né? Que é o seguinte, meu, eu tá, tô fazendo isso aqui, tô juntando com isso aqui, tá dando erro naquilo lá. A gente mesmo apresentou projetos que estavam em andamento que hoje estão em produção aqui, usando tecnologias que estão entrando no ar agora, né? É. Então é esse, esse chão de fábrica realmente eu acho que que é um negócio legal, mas vamos vamos voltar para a abertura, né? É, Armandão, o que, que você achou do, do do keynote de abertura? Eu achei o keynote muito legal. Contrário do meu amigo Marcos, eu achei o keynote muito legal em vários aspectos. Por, por, começando pelo aspecto que o Marcos falou, né, que o, o background é o mesmo. O meu background é o mesmo há seis meses. Então, eu achei muito legal eles. Acharem uma forma de alinhar com o contexto que todo mundo está vivendo, igual do português também, tá? <risos> é o mesmo. Não, ele mudou, então... ele mudou. Tem uma mudança mesmo. É o é, é mesmo é. instante ali atrás. Não, é um instante totalmente novo. Eu, inclusive, acompanhei a montagem. É verdade. Porque ele me estou montando e tal. Ah, então, desculpa aí. De qualquer pois forma, não perdoado, o, meu Pode o meu background não, não mudou. E igual a galera toda que eu trabalho, meus clientes, aquelas paradas todas. Então, eu mas, achei... Eu, mas, Orban, convenhamos, você não tem o mesmo, o mesmo background que a Microsoft, né? Acho que as contas bancárias são um bocadinho diferentes, né? É, mas o fato não, de eles terem optado um uma ostentação, eu achei um negócio legal. porque não não é o mundo Marcos, o Marcos, ele, ele tem a simpáfia canadense, esse negócio. Assim, <risos> não, não, não é <risos> questão disso, é, é questão, é. É é. questão, é. questão é. de que... Os é. são mais educados, isso é verdade. <risos> Se você for comparar, uma coisa que é... Uh, uh, uh, eu, eu, de uma forma, entendo que eles tenham o mesmo ou, ou, ou queiram dar o mesmo. Aquilo não, é, aquilo não é a casa dele, aquilo não é, é uma sala dentro da Microsoft que eles basicamente colocaram diferentes decoração ah, Eu tinha acolhido com aquilo e achei que era a sala da casa dele, no primeiro uhum. momento. Eu me senti. O, o senhor o moderador, o senhor, apagar, o senhor me fez uma pergunta. Exatamente, e tem, vamos deixar me o Armando. Eu vou é. encerrar minha fala aqui. Vou acabar. Eu vou botar ele daqui a pouco. Pode deixar. <risos> por favor, Armando, continue. Ah, Tiago, Custódio, é assim, Custódio, o tempo inteiro. Assusta não. <risos> <risos> Mas então, continuando, eu achei a palestra dele boa nesse, nesse contexto em que ele. Ah, né, se identificou com a galera que estava assistindo, isso foi um negócio legal, uh, de, de uma forma bem, bem sublimar, né? ele não forçou a barra, simplesmente foi a mesma coisa, você vê, o Marcos pegou de, de primeira, o né? mesmo background da, da outra vez. Uh, em termos de conteúdo, uh, o Marcos está certo, né? o, o Edge sempre foi muito de infraestrutura, mas a, a, a proposta do Ignite quando ele saiu cinco anos atrás, seis anos atrás, Uh, quando ele juntou o SharePoint Conference, juntou né, um monte de outras conferências que tinham e tal, e falou, agora vai ser um negócio mais abrangente e tudo mais. E, e, e aqui, entre nós, a galera que ouve, que escuta o seu podcast esse vídeo aqui, Jorge, uh, quando a gente fala de, de cloud, né, quando a gente fala de puramente, pura, especificamente de cloud, uh, especifica, por exemplo, a minha área, minha área de banco de dados, Uh, eu sempre certifiquei em infraestrutura, sempre certifiquei em Windows Server, sempre certifiquei com tudo isso, porque eu precisava saber dessas coisas para o meu banco de dados funcionar direito. Chegar para o cara lá e falar, meu irmão, olha só, se a controladora não está direito, esse barramento não está legal, blá, blá, blá, blá. Uhum. Hoje em dia eu não sinto mais a necessidade disso. Eu continuo, continuo fazendo minhas provas de infra para manter a cabeça no, né, atualizada e tudo mais e tal. Mas com a nuvem e a pegada da Microsoft hoje em dia totalmente na nuvem, Uh, o, o foco de infra né, diminuiu muito, existe, especialmente na sua área, Jorge, de IoT e tudo mais e tal, existe. Mas o foco de infra ele passou bem, a ser bem mais específico, niche, né, que a gente fala aqui, e uh, não, não é. é mais o centro do negócio. vai né? rapidinho, que né, tá Armando? mais de 53%, eu acho, de VMs em Linux, hum. né? Em muitos dos produtos dela estão rodando em Linux, que é no caso na minha, minha, minha parte de dados, por exemplo, uh, uh, PostgreS e MySQL roda em cima de Linux, né? Eles têm firewall Windows na frente deles, mas eles rodam todo, todos em cima de plataforma Linux. Então, o, eu não senti muita falta, estou <risos> implicando com o meu amigo português, eu não senti muita falta, falta da parte de infraestrutura, Uh, mas eu senti uh, o que eu senti falta um pouco foi a, a questão de, de uh, ele falar um pouco mais de, das comunidades. Existem alguns projetos, né? O, uh, a gente viu até no, no build né, que tinha aqui em Magic Cup, o pessoal falou um pouco e tal. Uh, essa questão é de inovação de comunidade fez um pouco de falta para mim na, hum. na, na comunicação dele. Mas do lado corporativo e do lado de, de produtos e serviços, eu achei que foi uma boa ênfase, especificamente. Você vê que não teve tanta ênfase uh, no, no quantum computing desse ano, ele não falou, né? Ano passado teve uma pegada road o quantum computing lá, introduzindo. Durante dois anos, na verdade, foi, teve, teve essa pegada. Hoje já não se, fala, não se fala mais tanto, embora a Microsoft tenha acabado de uh, liberar o .NET Framework para quantum computing, um, sei lá, três meses atrás, quatro meses atrás. Então, quer dizer, estava fresquinho, né? Podia ter comentado, mas de qualquer forma, essa parte de infra... Não está tanto no, no foco mais, mas no, no modo geral, eu consegui entender mais ou menos aonde que, que é o foco a, da empresa, para onde que ela está andando, que é essa parte de serviços e, e a parte principalmente de colocar inteligência artificial a, de forma responsável em todos os aspectos da, de computação, tanto de infra quanto de end user, né, de usuário final. Custódio, o que, que você achou da, da abertura lá do Satya? Então eu concordo mais com o Armando do que com o Marcos. Eu Você eu sempre é da proposta, né? E pegando um gancho aqui do que ele falou, né? Eu, eu particularmente eu não participei de nenhum evento é, ignite, né? Mas a, a proposta, a mensagem ali é, é bem isso que ele falou, né? Então eu vejo da seguinte maneira: é, os times, né? Eles têm planejamento de entrega de features de o ano inteiro, basicamente, né, e aí algumas coisas que estão próximas do build, eles anunciam no build, algumas coisas que estão próximas do Ignite, eles anunciam no Ignite, né, é dessa maneira que eu vejo, né, não tanto foco mais em infra, foco mais em... em... obviamente o build tem um foco maior em developers, mas isso significa que não tem nada de dev no Ignite. Eu, eu só quero fazer uma, um quarenta aqui. Não, não, não. Aqui. agora não é o momento de você falar. É o momento perfeito, porque <risos> quando eu <risos> falo de infraestrutura, eu falo mais de anunciamentos de Azure uh, como a plataforma uh, base para todos os serviços que estão aqui falados. Hum. Um, e eu não senti que a plataforma base uh, fosse devidamente uh, adressada. Concordo uh, com você. Ele porque falou é, isso que, é isso que eu estou a falar, nomeadamente de sentir um pouco que o, o, o Keynote do Satya não tenha dirigido um pouco, tenha faltado a parte do Azure, porque ele, ele, ele foi para a parte de, de serviços, como a parte do Dynamics, mostrou aquela parte toda de integração de data, uh, tudo e mais alguma coisa, a parte da IoT não mostrou muito, só uns videozinhos de algumas coisas que eles fizeram no final que geralmente é sempre uma parte que ele gosta, ou pelo menos que a gente via ele falar, e você especialmente Jorge, era uma área que você tinha muito interesse, eu não senti muito que ele tocou mais, ele quase passou a bola para vídeos que já tinham sido produzidos e para alguma coisa e na parte de Azure foi a parte que eu senti realmente, porque para mim, que, que, que estava à espera de Algumas coisas boas que, que estavam na, na, aí no forno uh, não foram anunciadas muito por ele, uh, e o mais que foi anunciado foi a parte do Teams, que eu realmente achei legal, uh, para, para, uh, mas, nomeadamente para a questão do, do Virtual Desktop, do Windows Virtual Desktop, por exemplo, e a parte de, de, do Edge no Linux. Uh, ok, uh, são nice to have, uh, mas não é o must-have. Um, foi o que eu achei, é só que eu fazer esse parênteses. Isso, isso você falou com contigo, e eu, eu, a minha, minha pegada nisso é o seguinte, dois, três, durante dois, três anos, tinha que colocar o Azure up front, porque precisava da adoção. Todo mundo tem que saber o que é Azure, todo uhum. mundo tem que entrar, comprar ideia e tal. O fato dele não ter que empurrar isso mais, para mim, me diz que o Azure já está lá. Não é o fato mais de você usar a prova, Correto. não. Qual o serviço que é. você quer do Cláudio? Com certeza. É, é, o é é, é, é uma... que nós três já falamos, eu quero saber qual é a opinião do Jorge. É, eu, eu, eu entendo a mágoa do Portugal. <risos> ele, ele, ele se sentiu ferido, né? E é excluído. Tolido. É excluído. Isso. Né, em um momento onde precisamos de infraestrutura. E a gente tem operado alguns projetos aqui, onde a gente tem batido muito de frente nessa mesma fala, né? E, e eu vou dizer por que eu gostei tanto do keynote desse ano, frente ao dos outros anos. Que talvez, na minha visão técnica, como a do Portuga é, como a sua, a Armando Custódio, né? A gente a gente vive muito o nível baixo do técnico, né? Da implementação, do, do novo release que sai naquele dia a dia, naquela coisa, mas... Como o Armando citou, é importante essa, o, o não empurrar mais, é tão importante quanto trazer a novidade de base. Né? E esse Keynote para mim, por exemplo, na parte de, de IoT, né, o que eu gostei mais foi que o termo IoT não foi usado. Porque a gente parou de tentar dizer que eu tenho que falar de internet das coisas e a gente partiu agora para um universo onde eu tenho... O universo conectado, onde eu tenho o mundo físico falando com o mundo virtual, onde eu tenho serviços de edge computing trafegando dados de forma transparente, que era o que preconizava há muito tempo né, as bases todas quando a gente falava de IoT, principalmente em mundo acadêmico. Né? Então é, é muito bacana esse, esse ponto. Agora, eu, eu entendo essa, essa mágoa do Portugal, né? <risos> Porque <risos> realmente é um evento onde a gente ia e, brother, é é o do lançamento, é do negócio, da coisa toda. E aí eu volto na questão que eu comecei, né a minha fala, que é a questão dos projetos, onde se eu chegar e dizer assim, a gente vai usar uma conexão de, de, de não sei o que para fazer a ligação do Edge com o IoT Hub e aí eu tenho um tráfego em dois protocolos diferentes. Não interessa isso. O interesse é o seguinte, como é que eu vou ligar isso aqui? Como é que eu vou trazer aquilo lá? Eu tenho na Microsoft um porto seguro para fazer isso. Eu tenho uma base que funciona como um porto seguro para que eu consiga executar esse meu plano de ação. Eu acho que isso foi muito bem delimitado no Keynote. Agora, um ponto que eu acho que falta. Vamos só... perder essa pegada sua. Eu vi o seu nome escrito na, na parada lá na hora que ele estava falando, na hora que ele estava que falando do Flight Simulator. Ele estava, olha, o Flight Simulator estava parado, acho que a última versão foi em 2004, né? Ou 2000, alguma coisa, e esse agora 2020. Aí ele falou, essa é a nossa visão, de criar Digital Twins para que você tenha uma experiência misturada entre real e, e virtual. E aí na hora você que você colocou para, aquilo ali... Aí eu falo, nossa, que essa foi uma sacada boa. Foi, e quando você faz isso, você retira desse contexto um nível técnico absurdo, que o ele vai. tem que ser extrapolado. É assim, não adianta eu chegar e dizer o seguinte, escuta, meu irmão, você tem um prédio, são 32 andares, e a gente vai transformar metadados de plug and play de dispositivos, trafegando o LoRaWAN, o cara o que, que você vai fazer aqui? Eu vou pegar o seu prédio e vou transformar um espelho do seu prédio virtual para que você tanto olhe o funcionamento, quanto altere o funcionamento na nuvem e ela se replique para a ponta. E é isso que vai acontecer. E a isso damos o nome de Digital Twins. Ponto. Acabou-se. Está vendido o produto. Agora, o ponto que o cara quer saber é o seguinte, escuta... E se eu precisar abrir um ticket de suporte? E se eu precisar integrar alguma coisa? E se eu precisar fazer não sei o que lá? E se eu precisar de uma, uma conexão de dados com alguma outra coisa? Se eu precisar salvar meus dados? E, se eu, e eu tenho custo para isso? O custo me dá sustentação para fazer? Essa é a grande realidade que eu acho que foi passada nesse keynote e que é extremamente importante a gente começar a falar. Agora, tem um ponto que aí eu vivo um pouco a mágoa do, do Portuga, do seguinte e muito, a parte de infraestrutura ela é relegada, ela é, ela é colocada aside, né? E aí você diz assim, não, é porque pô, hoje eu não estou mais fazendo isso, não estou mais fazendo aquilo. Vou te, vou te trazer aqui realidade. A gente entregou um projeto recentemente, né? e o projeto parou, parou, por causa de infraestrutura. Por quê? eu não conseguia conexão de um ponto para outro. Quando conseguia, o negócio não dava certo. Quando fazia, o cara bloqueava outra coisa. O serviço tinha que estar num ponto, mas ninguém fazia o negócio estar naquele ponto. Tinha que levantar algumas coisas internamente, Eu tinha problemas internos. Ou seja, a gente está vivendo uma era onde cada vez mais a gente viu, e a gente falou disso há anos atrás aqui, do direto na, do, no, na nuvem, né? Do não, a gente tem tudo rodando na nuvem. A gente está vendo uma era nova agora, dizendo o seguinte, é legal ter tudo na nuvem, é muito bom, a nuvem está funcionando perfeitamente bem, mas a computação na borda está se fazendo necessária, porque a gente começou a desligar um monte de coisa, começou a tirar um monte de coisa e agora a gente precisa voltar. Só que se a gente for voltar e dar um rollback no como era antes, eu não vou conseguir fazer. Então hoje fala-se muito de Edge Computing, Fala-se muito de fog computing, fala-se muito de borda, fala-se muito de roteadores mais inteligentes, fala-se muito de pegar pequenos dispositivos e transformar aquilo num condensador de uma série de coisas, fazer inferência, rodar num hardware desse tamanho lá na ponta de inteligência artificial. E isso não vai funcionar se não tiver bons profissionais de infraestrutura se não tiver pessoas que conheçam a fundo pelo menos <risos> o que é a implementação de uma pilha de protocolo e que hoje a gente não tem porque tá todo mundo focando muito no keynote que foi feito por exemplo do Carol é diz assim é tudo as a service I'm fine. Eu não tenho que entender porra nenhuma disso aqui. Eu não tenho que ter mais nada aqui. Eu tenho que ter uma conexão de internet. Né? E a gente está vendo agora, em época de pandemia, algumas, algumas coisas antigas voltarem a ser faladas. E coisas que nunca deviam ter deixado de ser faladas. Por exemplo, segurança. Hoje está todo mundo trabalhando em casa. Aí está todo mundo desesperado para colocar VPN nos cantos. Aí nem né, se esquece que não é bem assim que o negócio toca. Não é tão simples assim. Aqui no escritório a gente teve que botar um servidor dentro do escritório de novo. eu não tinha isso, cara, ó, há muito tempo. Mas eu tô com gente do lado de fora que precisa trabalhar, a gente tem licença de software que rodava numa máquina, e agora tá começando a rodar, não vale a pena eu botar isso na nuvem, às vezes vale a pena eu botar isso aqui na ponta, porque tá ligado no hardware que já tá funcionando dentro do escritório, e aí começa todo esse universo de novo. Então eu entendo né, o, essa visão de que realmente faltou... A parte geek, a parte mais lançamentos e tudo mais, mas eu acho que no formato que foi apresentado este ano, vale muito mais para que a gente consiga crescer essa adoção, essa utilização e consiga ver o todo. A mas gente não viu o todo. Eu concordo, eu concordo com você, só que muita gente faz. Isso pode obrigado, ser uma mudança, eu... isso pode ser uma mudança que futuramente. Eu particularmente vou ter um pouco mais de atenção, é que a gente geralmente via no keynote esses pequenos, tipo, uh, quase como fazendo um paralelismo com o um cinema, como um trailer: tipo, olha, vai ver isto, e depois uhum. tu ias procurar a sessão, e tu ias procurar esse subject ou esse, esse assunto mais em detalhe. Como passou muito ao lado, eu próprio tive que perder um pouco mais de tempo após o keynote, não é? Em para, entender para entender o que é acontecer. Para entender o que ia acontecer, ou seja, isso faz... Tudo bem que este keynote era, era, era um keynote que era, não, não era... Este evento foi um evento diferente, foram três dias somente, não cinco como a gente tinha de antes. Eram 24 horas, mas uma das coisas que eu li de muita gente dizer é que isto era muita gravação. Havia muito pouco live. Live. Isso. Na verdade, esse ponto é justamente por conta do momento que a gente está vivendo, né? O que, que acontece? Quando o Ignite era presencial, né? Eu sei porque eu acompanho bastidores e etc e tal, e existe um time ou uma pessoa, não sei dizer, que é tipo um coach de palestra, né? E aí fica assistindo ó, essa palavra aqui, você troca por essa, ah, não gesticula dessa maneira, gesticula daquela, enfim, para é... Maximizar né, a, a palestra. Né? E sendo virtual, eu não sei se o pessoal não teve tempo ou não se encontrou, ou se a dinâmica é diferente, mas eu posso dizer que foi justamente por conta disso. Né? Tivemos menos palestras e muita coisa gravada, justamente porque não tinha necessidade de ser ouvido, né Você fez, ensaiou, está tudo bem, gravou. Eu não é, sei, cara. Eu não, sei não sei se concordo que é você gostou de não. não. não. Tem, não, tem eu duas coisas aí, olha só, eu, eu, eu participei de quatro palestras, eu apresentei uma com algumas outras pessoas, que foi ao vivo no caso, mas não foi uma... uma, uma um, um, no caso, aquela até foi, foi um con, foi, até foi né, um, um, uma palestra sobre learning, que foi ao vivo, então todas aquelas eram ao vivo, todos Ask the Experts, todos eles foram ao vivo e... Uh, por exemplo a palestra do de Seneps foi apresentou a gravação mas o Savin tava ali respondendo as perguntas nos que passando no chat uh, live eu tava com ele lá era, era um time de oito a gente tava ali no chat live e quando acabou aquilo dali falou olha a gente vai estar tá live agora no uh, no ATE, né, no Ask the Experts pinta lá para a gente conver, continuar conversando sobre ação por mais meia hora então, quer dizer, a palestra, a grande maioria delas foi gravada. A gente sabe como é que é, às vezes o negócio tá um chabula na hora, o negócio dá errado, vai fazer um demo, trava qualquer coisa lá e tal. Uh, o próprio Savin, quando tava apresentando os MVPs a, a, a, a palestra dele, né, ele foi fazer uma apresentação, aquela parte do né, de 3 milhões e poucos de, de, de registros no segundo, uh, aquilo ali deu chabula na hora que tu tava fazendo a vida, por qualquer motivo, né? Sempre dá. <risos> então eu, particularmente eu não vejo dificuldade no negócio ter sido gravado não, de não ter sido ao vivo. não perdeu espontaneidade pelo menos acho que eu, acho que eu acho que eu perdi acho que eu participei que eu vi não perdeu espontaneidade E tinha uma galera por trás ali ao vivo conversando com quem estava fazendo pergunta que é uma coisa que você Sim. não tem no, é, eu acho no, no que não vivo foi ao vivo. eu acho que não foi a questão custódio do, do, do coach não tá o coach eu acho que é um negócio legal eu participei de uma sessão, de eu participei de duas sessões dessa de coach e que, cara, mudaram a minha forma de, de olhar algumas coisas, né? De colocar coisas nos slides e tudo mais. E o pessoal realmente é bem criterioso quanto a isso. Claro que eu eu Eu apresentei uma breakout até hoje só, ou seja, o resto foi todas, essas de arena e, e, e, e theater e, e, e os meetups, cara, que pra mim era. Foi o que o Marcos falou que, cara, aquilo pra mim era sensacional. Eu apresentei um com o Armando, que tinha, acho que. Dez pessoas. Cara, foram dez pessoas que a gente fez uma mesa redonda e começamos a discutir coisa e o cara sacou um diagrama do meio do negócio, disse tá está dando um erro isso aqui. Eu disse, não, cara, o erro não é por causa disso, daquilo, aquilo. e Mas eu acho que é muito o que o Armando falou da ideia do seguinte. A gente está vivendo um, um, um, uma problemática atual, onde eu tenho internet sobrecarregada, principalmente em residências, né? A gente aqui está vivendo isso. Meu escritório é dentro né, de, um, de um terreno residencial, então a gente tem é, chegada de internet residencial. Eu tenho três bandas de internet hoje e para conseguir fazer um. um um load balance, um failover disso aqui para conseguir atender. E olha que a gente aqui não tem tráfego quase que nenhum, né? mas eu vivo de estar nesse negócio online. né? O, o, o Marcos ajudou a gente aqui a desenhar inicialmente o, o servidor, Janete também, né? e a gente desenhou aqui um servidor para fazer isso. Mas essa, essa eu acho que é uma problemática que trouxe a esse evento a necessidade dessas palestras gravadas que vocês estão falando. Porque é o que o Armando falou, ele disse assim, meu, vai que na hora que você tá ali, ó, o negócio trava e você fica ali congelado. Eu concordo, porra, é fodeu, eu concordo né? com você tecnicamente, mas é, cara, estamos a ah, falar da Microsoft. É? Sim, sim, não né? eu concordo com estamos você. Estamos a falar da Microsoft, estamos a falar de vender nuvem, vender tudo, vender Isso. streamline, vender Esse everything. É o problema. É essa é uma visão problemática do negócio. que era, eu, eu não, eu não ia chegar tão a fundo. Né? Porque, Porque a crítica foi essa, cara. A crítica foi você, essa. Né? Foi como é que a Microsoft que tem isto? É, é, a esmagadora maioria é, é, gravado. É, é gravado. E eu fiquei assim naquela. Cara, uh, ele tem até, quando eu vi comecei a ver essa, essa thread, disse, o cara tem até tem uma certa razão, não é? Porque é a mesma coisa. Você, você é vendedor de, de Volkswagen e aparece na casa dos seus pais com Mercedes. Cara, não tem, não tem lógica. É, não, eu não concordo com essa comparação. Não sei se é isso não. Mas... Eu, eu gosto da ideia de que sim deveríamos ter sim, tido claro. mais um, mais lives assim, né? Ah, ah, mas o que o Armando trouxe eu participei de dois de dois Ask the Experts e cara, live total e a gente teve problema na hora, a gente teve bugs na hora, entendeu? De a câmera deu problema, deu não sei o que, deu não sei o que lá e papapá. então assim acontece. Mas eu acho que foi mais por causa disso, efetivamente, né? E o que não faltou na minha visão, pelo menos nos, nos que eu participei, né? Foi exatamente essa parte de que tinha muita gente por trás, que às vezes, né, o pessoal que tá nos ouvindo aqui acha que não tem ninguém ali atrás. Tinha palestra, por exemplo, que tinha 12 pessoas para responder perguntas. Eu estava em uma que tinha mais de 12 pessoas. Então é é um time muito grande, meu, conversando num chat privado por trás para responder da melhor forma possível, para publicar da melhor forma possível, para triar as perguntas imbeciloides, né, que sempre acontece, o cara que quer só aparecer, quer chamar atenção, né? Então é, e que acaba atrapalhando, porque você tá ali vendo o um negócio, um pipeline comendo aqui de, de coisa, né? Então é eu acho que teve muito esforço disso para funcionar. Acho que foi um evento muito legal. Foi. Mas eu, eu vou te falar um negócio, cara. Eu, eu, eu fico muito triste de assistir um evento como esse online. Até porque é. a gente falar. participa dos bastidores, a gente participa do dia a dia. Armando, a gente hum. chega uma semana antes. Geralmente, né? Assim, porra, vai curtir um pouco, que é o momento de dar aquela descansada. Depois é uma semana que é pior do que uma semana de trabalho. Viu? Muito pior. A gente acorda às seis e meia da manhã, tá todo mundo de pé, um já falando com o outro, onde é que você tá, vai tomar café em qual lugar, e não sei o quê. Escuta, tendo fulano tá aqui conversando sobre um negócio que te interessa. Ou oh, vem aqui, pega aqui um panfleto de não sei o quê. Já foi lá não sei aonde, fazemos. É. E, e, ó, tô indo pra palestra tal, depois a gente se reúne, conversa, festa de noite... E festa de noite é onde você conhece pessoas do mundo inteiro, que você vai ter um, um, um networking bacana aí para trocar informação, porque são pessoas que estão na mesma vibe que você. Isso a gente não teve. Por mais que você diga, ah, tinha uma sala virtual lá, nem né, que eu tava fazendo foto, tinha um fotobuff do, do Times, não sei se vocês chegaram a ver, que o pessoal publicava no Twitter. Eu cheguei a fazer a foto, mas depois eu disse assim, ah, meu, que deprê publicar isso aqui, velho. Que que eu vou fazer, cara? Não vou, juro, não vou fazer. Porque eu tô acostumado a ir lá para fazer a foto, aí vem alguém, aparece de baixo, faz não sei o quê. Tem... Pô, você lembra daquilo como se você tivesse saudade do negócio há tanto tempo que me bateu uma depreca que eu disse não vou publicar essa porra, não vou fazer. <risos> <risos> a teleteia teletei porra da foto. Jorge, então, eu... Jorge, Jorge, 100%. O evento, né, foi bem mais vazio do que ele Nossa. normalmente é. é. foi, foi... foi... Porque Ignite, pelo menos na minha cabeça, Ignite tá envolvido um monte de coisa, está envolvido meus buddies, né? a galera é. que eu lá encontrar. Então, pô, não, não impliquei com o português lá, não vi você, <risos> não, vi, não vi a galera das minhas seitas, entendeu? É, e aí, eu, aí esse, esse, essa depre rolou no Face, no meu caso rolou no Face. Ah, é, certeza. E, eu, e eu vendo aquelas coisas. Eu vendo a... E a foto do Crew? Você viu a foto do Crew? é. é... É. Ah. Aí o que que aconteceu? Mano. O evento em si, esse evento em si, é, é, foi bem mais vazio do que o que normalmente é, em função de tudo isso que você já falou, uh, tem esse detalhe que o Marcos comentou também, que foi um evento de 48 horas ao invés de um evento de 5 dias, né? de 8, 10 horas por dia no, no salão, fora os paralelos. Uhum. Mas, por outro lado, tem um lance legal, que assim é, não tem nem muito sentido, assim, não é nem tão importante assim. Mas a galera sempre falava, ah, deve ser um dinheirão que a Microsoft ganha com o Ignite, né? E aí, porque foi. Deu para ver aqui, né? Porque foi online, o gasto com infraestrutura foi mínimo, praticamente embarcado no que ele já, normalmente já é. tem, então o evento sempre free, né? E colocou toda a mesma galera para falar. E, eu lamentei, aí já não, tá, não tem mais nada a ver com a palestra do site que você comentou perguntou aí primeiro, Jorge. Mas eu lamentei o tempo, né? O fato das palestras serem de meia hora realmente espremeu pra caramba. É. É. Pra caramba. E não é. havia diferença. Sabe o que eu senti um mais falta? Mim. Isso foi nada um lamentável. É. Eu, eu, eu, senti, eu senti falta de que tudo era taxado por meia hora. Entendeu? Uh, tudo. After experts, uh, tudo era taxado por meia hora. Onde eu senti mais falta foi, obviamente, que é impossível ter uh, num evento online. Mas é, é naquela área em que... É, eu não sei se o Custódio está habituado a isso, mas eu sei que você, Armando, e o Jorge também, que é a área que a gente está lá no, no chão, um, na área de, de, de, de, do... Do teatro. Onde vem aquele cara e diz assim, oh... Expo Hall. Um Expo Hall. Onde a gente está lá no, no, no boot, não é? Lá de, das áreas onde a gente muitas vezes fica lá, uh, uh, tipo zumbi, não é? E o cara vem, oh... Eu vi que você deu uma palestra e eu tenho uma pergunta ah, para fazer a você. E aí é. o cara vai e pega, e o que você tem mais falta é isso, pega num, numa caneta, tem um whiteboard lá e começa, e começa a debater. Bum, bum, bum, bum, bum. Essa foi um parte vazio. foi um evento mais vazio, foi um evento mais vazio, foi um evento muito taxado, não interessa, uh, foi um evento muito taxado, não houve palestras sem ser, pelo menos daquilo que eu vi, posso estar enganado, sem ser Microsoft, uh, não houve, a não sei o Experts, não houve pouca gente que realmente participou fora disso. Foi muito, a extremamente... A deu, deu, duas palestras, eu acho. A Intel deu, a, a, a, a Nutanix também deu, acho, acho que foi Nutanix. Bem, a NetApp é. também. Ou seja, fora isso, uh, foi hiper mega concentrado em Microsoft. E realmente os breakouts, que eram, é. que eram coisas que a gente tinha, MVPs, os MVPs de elite que iam lá e falavam e essa parte toda não houve a parte de comunidade é, foi muito é, bastante. eu acho que perdeu bastante eu acho que perdeu bastante tinha até existia aí. olha só teve uma parte até em português aqui né que o pessoal fez um, um, é, um dois, a galera da um, Europa um, fez eu achei legal é legal olha só tudo isso para mim tudo isso para mim essa, é, essa, todo esse lado negativo para mim é muito bom porque força voltar ao modelo antigo perfeito perfeito, perfeito. então para mim isso tudo é muito bom mostrar é. que po, poxa né ter virtual é para galera que falava ah, vamos para quem viajar vamos fazer virtual Tá aprovado não é a mesma ah, aprovado. Coisa. Cara, o build ah, yeah, yeah. foi o build foi o que foi o ignite é o que é, é e Pronto, mas nós vivemos num mundo diferente, não sabemos qual ano é, vai estar. a gente estar, vai não ter não estar... agora outra, outra grande perda aí para o mercado de tecnologia, que é a CIS, que é o evento que lança né, as é coisas para o ano. Esse ano é virtual. Vai ser virtual também? Cara, é, é assim... Acabou o evento, porque para mim virou distribuição de flyer. Uhum. Virou distribuição de cartão. É um diretório, você pega um diretório e diz assim, soluções de IoT. Aí você vai lá assistir um vídeo. Meu, não é isso, né? E, e eu acho que é, é importante isso acontecer. O, o lance da CES sempre foi chegar e tocar, né? Ver qual é. Tocar, é. meu, pelo amor de Deus, cara. O tanto de coisa que eu descobri na CIES, o tanto de coisa que a CES me fez sair dali, passar semanas estudando novas tecnologias, que era o que o cara estava aplicando, como é que ele conseguia colocar um negócio naquele formato, entendeu? Entendeu? E a mesma coisa a gente viu se repetir agora, né, eu também concordo com você, Armando, ah, que bom que isso aconteceu, que bom que, que a gente tá vendo que há necessidade, né, de um mundo real, Senão aquele Second Life teria brilhado tanto, né, e o negócio pff, faliu, né, então assim... Eu já volto, peraí. Não é real, né? Então a gente vê que não é, não é bem real esse, esse negócio da gente viver nesse universo separado, cada um trancado em seu silo né? e assim só se unindo de vez em quando. Bom, vamos. O Armando vai trazer agora. Jorge, ainda bem que deu errado, porque senão ano que vem ia ser assim, ó. Ai, Armando, isso aí é lastimável. Cara, eu, vi... eu tenho um negócio desse aqui. Cara. Isso aqui ia ser assim ano que vem, a pessoa ignite. É, é mas o, o, o, o, o, o Expo Hall desse ano lá, para quem passeou, aliás, quem tá aqui nos, nos ouvindo, né, é, deu uma olhada, né, acho que ainda tá disponível, mas você passeava virtualmente, aí você diz assim, mano, de novo, a mesma coisa do fotobuf lá do, do, do, do Teams, eu disse que deprei preço aqui, companheiro, pelo amor de Deus. Para a galera, galera que acompanha no podcast, eu botei um, um aparelho de, de, de uh, realidade virtual no mix Mixed rumo. Reality da, da Microsoft, é. né? É, é cara, cara eu acho que não, eu acho que não. Bom, vamos, vamos retomar, né? A gente entrou no tema de melancolia total, sofrendo. nas <risos> mágoas. <melancolia. risos> é, foi esse negócio totalmente old school demais, né? Velho? A gente está ficando velho. O Custódio está até perdido. Ele diz assim, pô, que estilo velho, né, mano? Que, que eu tô fazendo aqui. É. Que desgraça esse monte de velho. Vamos falar de tecnologia então. Vamos então, vamos falar da TechPix, que é, foi lançada recentemente, né, e que tem aí algumas algumas novas funcionalidades. Vamos lá. É... quem quer começar aí pelas novidades que mais gostou aí dos lançamentos? Ah, eu posso começar, já que fui o primeiro a falar de de vamos sobre Fazer. Vamos a ordem é você, você foi chato no começo, trouxe um tema ruim. Falou mal <risos> da parada, gente. Aí entrou essa melancolia graças a você. Então vai, custódio. Por favor, vamos, vamos, por favor. vamos, vamos lá. Vamos mas não lá, é pra depois ficar falando mal do cara, né? Dizendo que não concorda com as coisas que o cara fala. Primeira vez que o cara vem, né? Não pode ser agressivo. Não, mas é bom que ele não concorda, né? Tem pontos de vista diferentes. Né? Não, não, não levanta esse ponto, não. Não levanta a bola, não, custódio. Não, não, não. não, não Beleza. Vamos deixar ele lá. Bom, deixa eu continua, lembro. continua. É, algumas coisas que eu gostei, né? É... No dia 2, teve o, o keynote lá do Scott Huntsman and Friends, né? Que é mais focado para a DER. E ali a gente pôde ver alguns dos serviços que, de fato, foram lançados, só que na prática, né? E aí teve um determinado momento lá, que era uma demo... A, eles estavam fazendo como se fosse... É, câmera de segurança dentro de um prédio, né? E aí a câmera ela conseguia detectar, por exemplo, se o espaço entre uma pessoa e outra estava sendo respeitado, né, por conta aí de, do, do coronavírus, né, tem, tem essa restrição, né, de, é, acho que são dois metros entre uma pessoa e outra, né. E esse, na verdade, é um serviço que foi lançado, que é o, o, um serviço em cima do, da parte de visão dos serviços cognitivos, né, que ele é de... É, geospatial, né? então ele consegue realmente é, inferir esse tipo de coisa se a distância entre um objeto A e B se está dentro de determinado range, etc não apenas identificar o que que tem na imagem mas também a distância entre um é, objeto e outro. isso eu achei bem legal é, teve um, um outro serviço que foi lançado que eles chamaram aqui de Metrics Advisor né? o Metrics Advisor ele é eu não sei se ele foi feito em cima do de detecção de anomalia ou se de fato são coisas distintas, né? Mas é basicamente isso. Então, você tem lá um, um time series, né? E aí ele vai analisar os dados a fim de detectar não só anomalias, mas alguns insights, né? Em determinados períodos uh, ali do seu, seu time series. Isso é bem legal. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, ele tem uma startup no Brasil de... É, instalação de, de energia solar. Né? E aí ele veio é, me perguntar uns, uns meses atrás né, se eu conhecia alguma coisa, na época não conhecia, eu falo ah, tem que desenvolver. E é justamente a aplicação desse serviço de metrics advais. Né? Então, por exemplo, você pluga na, nos dados do da, no painel ali, qualquer coisa do tipo, né? e aí você consegue identificar numa linha por exemplo, se teve, sei lá, pico de energia, se, se, se, se tem alguma anomalia ali, né? É, enfim, sem, de fato, você tenha programado. Né? Então, só pelos dados que chegam ali, ele já consegue fazer uh, analogias. Né? Esses foram da parte dos serviços Teve mais um que eu gostei, que tem a ver, a última vez que a gente conversou, Jorge, do spaces né? Uhum. Esse mesmo keynote, teve uma parte muito legal do, do Able, né? É, Abel One, junto com o Scott Hansen, que eles fizeram, o, o Abel fez uma demo, ele pegou um, um Surface Go de primeira geração, assim, com hardware limitadíssimo, né? E aí ele instalou só a casca do Visual Studio, né? E aí o Visual Studio agora ele tem uma integração com o Space, então ele fez, é, desde baixar o projeto, efetuar alteração, compilar, etc, tudo via Codespaces, Visual Studio, rodando aí num um, um hardware de baixa potência, digamos assim, né? Isso foi bem legal uhum. foi bem rápido, né? Acho que a demo toda durou, sei lá, três minutos, algo assim. Esse é, um lance, esse é um lance bacana, né, velho? Esse Codespaces é um lance que tá, tá começando a tomar corpo, né? Da última vez que a gente gravou, eu falei até, até comentei, né? Que eu disse assim, ah, não sei se se eu consigo ver isso na minha área aqui para o pessoal desenvolver alguma coisa. E teve uma demo que foi feita exatamente com o que você está falando aí, só que usando hardware. Ou seja, eu vou levantar o ambiente para fazer o setup do firmware e tudo isso foi feito dentro do GitHub, né, com o cara indo lá no código, no botãozinho, dizendo código executar. E, e aí você levanta o ambiente o ambiente está pronto para você. Isso é sensacional. É. Né? Isso é sensacional. Eu acho que o GitHub, o GitHub em si, né, depois que a Microsoft comprou, e é, que muita gente foi contrário, né? eu vi muita gente falando um monte de água aí na rede, né? Ai, agora eu não vou mais usar, vou tirar meu corte, tira, tira essa porra aí, joga essa desgraça no um lixo e não sei o quê. Mas é existe, lógico, né? A problemática de compliance e, e se eu sou um concorrente, né? Tem esse, esse problema todo, óbvio, né? Mas vamos combinar que os últimos tempos para o GitHub têm sido muito sadios, né? O que é tem verdade. surgido de coisa dentro do GitHub, minha nossa senhora, né? É, é, inclusive, tem gente já perguntando na rede se morreu o DevOps <risos> e se é a hora de migrar tudo para o GitHub, né? E que... Não, eu, não, não. É, eu não, eu não vejo muito isso, né? Eu gosto muito da, da ideia do DevOps para para um negócio mais, é, com uma gestão mais centralizada e, e tudo mais. Mais empresarial. Mais é. empresarial, é. Agora, por exemplo, projetos menores e pequenos, mesmo que empresariais, eu acho que o GitHub tem uma pegada mais, mais Lean, né? Ele vai, é. mais, vai mais fluido, vai mais rápido, para o cara conseguir levantar ali, né? e uma coisa simples consegue sair muito mais, muito mais prática. Vamos lá, o que mais? Passa a bola para o Armando aí. Fala vai lá, Armandão a ah, minha área de dados foi, foi muito boa né teve muita coisa legal na minha área de dados uh, para falar aqui do da, da interseção com a parte do Jorge o, o SQL Edge uh, veio de né agora no, no Ignite o que é legal teve umas, uma, umas últimas uh, uh, né? melhoramentos outros melhor desculpa uns últimos melhoramentos né? melhoramento de última hora lá uh, em questão de, de portabilidade time series também então foi foi, foi foi um lance legal. porque dia desse eu quero pegar outro projeto com o Jorge para a gente brincar com isso daí, que o projeto que eu estou uhum. agora está com outra área, não é com essa área aí. Mas então, foi, eu achei que foi bacana virar aquilo, porque, uh, do ponto de vista particular, eu estava lá no MVP, agora pode falar que já saiu, né? mas eu estava dois anos atrás, eu estava lá no MVP Summit, Uh, o primeiro que eu participei, o cara falou, olha, a gente tá começando esse projeto, olha que legal. <risos> e agora saiu o GE. E você pode ter uma ideia, né, que os caras ficarem é, cozinhando isso aí por dois anos até sair é. em GA. Tem, tem, tem, tem muito esforço no negócio para ele ficar fácil do jeito que tá e tranquilo para fazer do jeito que tá. Então, na, com a área de IoT teve essa daí. da área de, de, de, banco, de banco, propriamente dito... Uh, foi muito legal ver que uh, investimentos foram feitos e novidades vieram na área de Postgrease e MySQL. Uh, não, não, é, não é muito a área que eu, que eu, que eu trabalho, mas... Uh, não, não, é até uma, uma informação assim que não é muito popular, né? eu acho que o pessoal não fica falando muito, mas uh, quando se fala em migração de Oracle on-premise para Microsoft Cloud, para o Azure, quando se fala desses dois, Uh, se você está fazendo um, um, né, uma, uma portabilidade, está saindo de um sistema para o outro, querendo levar só os dados, você pode ir para SQL, sempre, em qualquer momento. Mas quando você está querendo sair do Oracle e não está querendo para o Oracle Cloud, para o Microsoft, para manter um certo nível de compatibilidade, uh, quem leva a carga lá é o Postgrease. Né? A Microsoft sugere migração de Oracle para o On-Premise, para a nuvem, em Postgrease. E. e Existe um certo grau de, de, de, de compatibilidade nisso daí, nem tudo que funciona em Oracle vai funcionar no Postgrease, é claro, mas existem vários casos de sucesso nisso daí. Então, vê que eles continuaram investindo nisso, que eles aumentaram né, certas capacidades e uh, vieram com a parte do serverless, como o Cosmos DB também veio com. com Cosmos DB e serverless. Serverless, né? O. Uh, price Tier de serverless, que é muito legal, tem suas limitações, né? Você não pode, né? Para para carga pesada, mas cinco mil até que também não é tão baixo assim. Então foi, foram, foram novidades bem-vindas, né? Que, que especificamente na parte de dados. Uh, da minha parte em particular, aquilo que eu gosto de trabalhar, que é que é big data e data warehouse, e, e grandes transformações de dados, e tudo mais. Uh, finalmente ficou mais claro para todo mundo o que, que o Synapse, Synapse é, né? <risos> ano passado, quando <risos> saiu o Synapse, na nossa próxima, na conversa, dessa, essa conversa aqui do ano passado, uh, só, o pessoal que o que é Synapse? Eu falei, oh, abre o portal, aí você vai ver do lado, tem Power BI, tem mais não sei o quê, por enquanto, Synapse é isso. <risos> não tem mais nada para mostrar para você. Mas, com o DW, mas... com... Um negócio diferente. É. O ciclo de W com uh, os ícones novos na barra lateral para você integrar algumas coisas mais fáceis. E que é bom, é bom. É. Ainda não sei bem o que é, mas eu sei. Mas é, que é bom. Bom. bom. Você Legal. tem que gritar em mim, é? Gritar na minha palavra. Naquela época, o, o Synapse, propriamente dito. Jorge, a coisa é tão confusa. Né? E, e ajudou tanta gente nesse ano que passou. Foi legal isso. Se você tiver. Se você criou um synapse lá e criou 2, 13 que foi e tal. Se você for lá no portal colocar Synapse, ele só vai aparecer o um novo. Ah, bem, desculpa. Ele só vai aparecer o tradicional, o que está em DA, né O synapse uh, a Analytics. Uhum. Se você quiser trabalhar com o que, com o que foi dito na, na, na, agora, o portal, se você colocar Synapse, ele não acha. Você tem que colocar SQL, porque a coisa está ainda nessa parte de cooking ainda. Ele aparece escrito como Synapse, mas naqueles filtros que tem lá, se você procurar pelo Synapse, ele filtra fora, ele não filtra dentro, o que é muito engraçado. Uh, mas ficou, agora ficou bem mais evidente o que, que o Synapse é e para que, que ele veio. né é Toda essa plataforma de integração uh, pulando... A ingestão, né? Só so, o IoT a Hub tá fora, mas do IoT Hub num portal, numa ponta, para dentro é Synapse de fora a fora. Então, um data um, um Engineer, né? Um engenheiro de dados, ele pode entrar lá no na, na, na nuvem e falar: Não eu vou fazer o meu projeto ponto a ponto, serviço a serviço, porque eu estou integrando coisas que são meio dispares. Então, ele vai lá e pega o Databricks dele, ele vai lá e pega o ADF dele, ele vai lá e pega um banco qualquer que ele queira usar, dois ou três, e, e, e coloca a ferramenta de, de, de uh, pesquisa de dados lá na frente para os uh, uh, cientistas de dados. Então, ele vai gerenciar isso tudo no granular, no um ou ele vai no Synapse, que agora está uh, public preview, já tem alguns meses, e pode usar as novidades que os caras colocaram. Uma das novidades assim que eu achei mais bacana que, que eles colocaram à disposição agora é uma coisa que só existia no lado do, do, Sparks, né? do lado do Sparks. Você vai no Machine Learning Studio e aí você cria o seu Machine learn, o seu modelo de Machine Learning. E aí você quer colocar aquilo em produção, uh, o Synapse não permitia que você colocasse em produção na base relacional, você só podia colocar no Sparks agora você já pode colocar no lado relacional também. E o mais legal é que se você tiver com seus dados do lado relacional e você tiver com seu modelo no Machine Learning e quiser treinar o seu modelo, você pode treinar o seu modelo usando o poder computacional do Synapse. Você não precisa criar um cluster de VM lá para processar os dados lá, migrar os dados e processar os dados lá. Você já está pagando o Synapse, o Synapse já está na sua conta mesmo, é provisionado então, você roda o modelo computacional usando o, as CPUs do, do Synapse. Isso uhum. foi bacana demais, né? Até, tinha que ter sido dois anos atrás. Mas está muito legal. Está muito legal. Eu, eu gosto destes momentos em que, em que o Armando vibra com estas coisas. Parece que o, que o sangue dele quase ferve quando, quando fala isso. É uma eu coisa não, que eu não, gosto muito não, de você, conheço, o, o, Armando, o Armando é a figura mais Microsoft que eu conheço. Velho. Não é? Muito mais. Eu nunca vi Mas Não, isso, não só, só, o fato é, é o design, velho. Pensa bem, se o cara está no Team learning, qualquer curso que for seu ambiente, eu quero treinar o meu modelo, eu vou ter que subir um cluster e treinar aquele modelo. Eu vou pagar uma grana para aquele cluster tá estar rodando. E esse cluster vai precisar dos dados, então eu vou ter que trazer, sei lá, 3, 4, 5 terabytes de dados de algum lugar para próximo desse cluster, para esse cluster poder trabalhar, e ele vai ficar lá no lake ou algum canto. Se esse negócio já está dentro do meu modelo relacional, que fosse Oracle, mas já está dentro do meu modelo relacional, e eu não tenho que tirar ele para fora do meu modelo relacional, e esperar esse tempo de passagem para chegar lá. Não, eu vou pegar o, o código do machine Learning e vou trazer para dentro do meu poder computacional relacional, e vou fazer, executar ele ali, é praticamente um LT, cara. Nossa! Do que o Armando pode... fala, parece até que há uma economia financeira monstra, né? mas o ambiente do Synapse... Eu não sei se melhorar... Não sei se o cluster não sai mais barato não, Armando, nesse processamento aí. Mas, não, mas, mas não é sai, isso mesmo. Pessoal, não sai mais barato não. não sai mais barato, você está tá coberto de razão. Não sai mais barato não. Presta atenção. Eu vou, é pagar... eu, vou eu vou pagar um para você tomar conta. Eu vou pagar X por um cluster que vai rodar os dados do meu, uh, para treinar o meu, meu modelo. Eu vou pagar X. Esse cluster vai rodar, sei lá, um dia para processar esse negócio. Uh, e o dado precisa estar disponível. Se eu for fazer conexão com o um banco, esse negócio vai demorar 10 dias. Então, eu tenho que tirar os dados do banco, jogar no lake para ele poder processar rápido. E aí, tem esse tempo de processar, no, de jogar o dado para né, do, do, do, tá o link, né? E se, se se do region, mais o custo dessas transferências, né? Se tiver fora do region, é mais o custo dessas transferências. Se for um, um modelo privado, onde você está trabalhando dentro de Vinet, então de é. Vinete para Vinet você vai pagar uma, uma, uma grana extra. Se, aí é que dá. Tá. Se você comparar esse modelo segmentado com o Synapse e o custo, o Synapse é mais caro. Mas, se você não tem hum. esse custo tipo e você já tem o Synapse, Aí você tá do lado bom da história. É pra gente concordar? Não, não precisa. Tô só falando. É Porque eu o português, é. pela, pela cara dele, ele não, ele não concorda com isso, não. O português tá zen ali. Não, concorda, concorda. Concorda, é. Tá, tá bom. Concorda okay. com o quê? Mas... <risos> Bora. É, que mais, Armandão? Ah, tem muita mais coisa, eu não vou ocupar o teu tempo, não, se tiver mais tempo eu volto depois, mas tem um monte de novidade na parte de AI, que também foi, foi, muito, muito, foi muito interessante. Falando em parte de AI, vocês uh, fizeram algum dos, do, do, dos Cloud uh, Challenges para ganhar? Ainda não, vou fazer para ganhar a certificação. Aliás, quem está nos ouvindo, existem uns desafios que você pode fazer até o meio de outubro, se não me engano, né? E Tem mais aí. você terminando eles, né, na verdade quando você termina já o primeiro, acho que você já leva o, o voucher, né? É, passa você qualquer um, um. Qualquer um você passa é, pega o Você ganha um voucher de certificação, que isso tinha no evento presencial, né, quem tava inscrito podia ir lá e fazer uma prova, né, e também existia nos, nos Ignites The Tour, que eu não sei se vai rolar esse ano, né, porque... É, já rolou ah. esse, era virtual então já era o foi eu, né? eu, eu participei do último em Chicago em Chicago é. não, desculpa, em Washington uh, para ser sincero eu gostei mais desse modelo porque quando era lá no, no pavilhão lá, tinha que cair de booth em booth pegar carimbada, aquele negócio todo um troço chato do caramba esse não, eu sentei para fazer fiz o, o challenge de uh, Power Apps para ver como é que uh, o Artificial Intelligence estava lá dentro do Power Apps foi tranquilo, foi super interessante, bem informativo e ganhei meu voucher. É, eu vou fazer, eu vou fazer semana que vem. Essa semana eu tenho, meu desafio é, é terminar de escrever minha dissertação, então eu não faço mais absolutamente nada enquanto eu não terminar isso. Mas depois eu vou fazer. Ô Custódio, eu tô escutando isso há dois meses. Essa, essa dissertação aqui. Armando, eu tô é, escrevendo é um negócio, tá ficando bem legal. Vamos lá, vamos é, lá. Cara, o que eu mais gostei foi, um, para mim que tudo, foi uh, com esta situação toda do mundo atual, foi a Microsoft realmente reforçar uh, a parte de, dos, do data center do, de Azure, em que agora uh, as coisas estão bem mais integradas entre regiões, uh, dentro da mesma região, o data center, com availability zones, ou seja, com zonas de. de a gente já pode ter muito mais uh, resiliência e alta disponibilidade dentro dos data centers. A parte foi, foi bom, foi bom ver que eles deram atenção a isso, eles tiveram alguns precauções alguns anos atrás, quando um dos data centers da região foi abaixo, uh, eles viram que poderiam melhorar, melhoraram e foi muito bom ver essa parte. Uh, de resto, a parte quando se fala de um, híbrido e a parte de infra e a parte de migração uh, sim, a parte agora de Kubernetes que você pode pôr agora no, no Azure ACI que é a parte que você pode colocar na ponta uh, você já pode ter cluster, já pode ter Kubernetes na ponta uh, já pode fazer essa, essa parte toda uh, a parte do backup está muito mais robusta que era uma, uma parte que era um dos, um dos pontos de venda que eles, eu ouço muita gente de infraestrutura a, a falar é, de entrada para a nuvem era a parte de disaster recovery backup, agora está muito melhor. Cada vez mais a parte de Linux, é, consegue-se ver grandes e evolu evolução nessa área aí. A parte de VMware, é uma coisa que a Microsoft veio correr atrás neste caso da Amazon, que foi uma das primeiras clouds que anunciou o VMWare. Eles agora anunciaram o Next Generation, a próxima geração de VMWare, que já está em GA. E houve um tópico que não foi muito mencionado nem pela nem pela Julia White nem o Frank Show, que estava mais inserido. Uh, dentro do, do Jeff Wesley, uh, que é o, o Azure uh, Auto Manage, uh, que eu achei bem legal. Uh, o Azure Auto Manage, aquilo que faz, basicamente, é a forma como você faz a automação de tudo uh, dentro da sua infraestrutura, uh, ou seja, você consegue, uh, além de poupar dinheiro, consegue criar políticas onde você consegue configurar o que se chama Best Practices, as melhores práticas, onde utiliza serviços Azure. Ou seja, desde você cria políticas para que aquela máquina virtual, cada vez que você cria, ela vai ser adicionada ao Azure Backup, que vai ser adicionada ao ATP. Todos esses serviços que a Microsoft tem, você agora consegue automatizar de uma forma simples e automatizar e gerenciar isso dentro de uma coisa que eu tenho vindo a discutir muito uh, uh, com os meus clientes e, e de uma forma geral, que é a parte de a governança da de, de cloud. Uh, porque a parte da governança da cloud, geralmente é um bicho que todo mundo foge, uh, mas é uma coisa muito séria, porque eu tive diversos clientes que começaram a migrar muita coisa para a cloud e depois chega aquela faturazinha, né? que o eu recebe e depois desce madeirada lá de cima e o que é isto e porque é que a gente está a gastar nisto e, e sem um bom governance e neste caso eu acho que o Armando vai, vai concordar também um, você fica meio perdido e esta parte do Azure Auto-Manage uh, que ficou assim meio embebido dentro de uma palestra um, foi anunciado, preview é, é, é, é, neste caso, mas eu já estive a, a, a, a brincar e realmente aquele day-to-day -day que era básico, que a gente viu e que a gente até gravou um vídeo como criar uma máquina virtual, a, a gente consegue simplificar muitas questões na questão de ok, onde é que eu vou aplicar estas regras, quais são as melhores práticas que a minha empresa tem, uh, e fazer não só isso, um melhor uso dos serviços que a Microsoft. Uh, produz, neste caso dentro do Azure que não são utilizados e que muitos deles são gratuitos que é o que eu acho mais interessante tipo eu quero o Azure Security um, o Azure Security Center é um serviço que tudo bem você consegue melhorar muito mas ele é gratuito, ele cada vez está melhor cada vez eu sou mais defensor dele levanta a bandeira como o Armando neste caso da Microsoft um, mas é, é, é, é um serviço que é não vale a pena massacrar mais em uh, é utilizar o Agile Security. É uma coisa que tem que utilizar e pronto, final, parágrafo. Uh, Para que vai utilizar caro. outra coisa? Cara, a parte, a parte gratuita, eu não acho que seja caro E funciona. Para aquilo que você quer, funciona. Uh, depende, depende. A gente, a gente foi analisar uns custos aqui, quando vai colocar, pelo menos no nosso cenário aqui, né, de IoT e tudo mais, e, e que alguns pontos ainda não eram resolvidos né, por, por outros serviços agora estão sendo resolvidos, então você já consegue segregar hubs de, de IoT, é, já consegue colocar algumas outras coisas para dentro de, de nós privados também e tudo mais, ou seja, que já resolve bastante coisa, né? Mas quando, quando fala da... Porque tem muito serviço interessante também, né? Quando fala de security Sim. dentro do Azure, você tem, cara, uma enormidade de coisa que Não. é, assim, absurda, né? É, você consegue detectar se o negócio está mandando dado anômalo e daí já desabilitar usando o DPS, fazendo alguma coisa ou seja, tem muita coisa bacana né, funcionando, mas eu acho que ainda é ainda é, e, e só pegando um gancho antes de você terminar o seu negócio cara, um negócio que eu gostaria de ter visto nessa, na área aí de governança que você está citando é que hoje a gente que vem de nuvem hoje a Crazy Tech Labs vem de nuvem e a gente tem um problema muito sério com isso, que é nós somos debaixo do modelo de CSP. O modelo de CSP, ele esconde do cliente final o valor do serviço que está sendo utilizado. E o cara recebe dentro de uma plataforma privada o custo desse serviço. Então, é muito complicado a gente que está no meio de campo fazer isso, porque o cara vai na calculadora do Azure, para o caso do Brasil, né, que tem é, é, custos de internalização, de nacionalização e tudo mais você tem um custo a mais quando você vende pelo CSP e que é mais barato do que se o cara fosse recolher os impostos pessoalmente pela legislação e tudo mais, mas ainda é muito complicado. E, e eu acho que esse, esse deveria ser um próximo, um próximo ponto aí né, para entrar nessa governança, porque ainda é um negócio muito, muito complexo de se entender. É bastante complexo. Por que, complexo. que eu estou sendo bilhetado por isso? É, é, o cara não entende, ele está pagando uma instância de não sei o quê. Ele, na cabeça dele, ele paga por mês, mas na verdade ele tem complementos, aquilo, por uso, por saída, por isso, por aquilo. Tem serviços que se juntam a ele. né? E, e a parte da governança também, que você está tá, me ensinando, é uma parte de estandarização, que muita gente não entende também. Uhum. É, há muita. Há muita é, um, um conceito errado da, da parte da governança que tem tudo a ver com o custo. Não, não tem só a ver com o custo. A parte da governança tem tudo a ver com uma com a forma com que você faz a implementação do seu projeto, quando você cria uma, uma máquina virtual, por exemplo, é de uma forma estandarizada, aquilo que a gente já ouve falar há muitos anos, quando falávamos de infraestrutura, que era da parte da de, de, de, de, de imagem de ouro, ou da gold image, essa gold image tem toda uma inteligência por trás que faz com que essa imagem seja a imagem da empresa. E então é por isso que você faz a o, o, o, o implementação dessa imagem. Só que no Azure, muita gente o que faz é vai lá, vai lá no, no, no, no, no Marketplace, diz lá 2019 e vai 2019. Só depois esquece que uh, depois esquece que há outros serviços por trás que é assim, tem o backup. Então depois dá pau na máquina, eu não fiz backup, eu não coloquei, eu não coloquei, não coloquei monitorização eu não coloquei segurança à, à, à volta daquilo, eu não sei quem entrou, porque aquilo está agora, porque você cria uma máquina virtual e faz o Next Next Finish, só quando faz o Next Next Finish, ele vai publicar um IP público. Se você não tirar de lá, ele automaticamente, o Next Next Finish, mete um IP público, e a máquina está na internet. Uh, quantas vezes eu não vejo Domain Controllers, uh, ou controladores de domínio, que têm IP público na internet, eu disse, mas porquê é isso? Você quer ser atacado por fora? Você gosta de ser atacado? Ah, tá, e indo para uma bomba. É, como é óbvio, né? É porque é o next-next-finish que todo mundo está habituado, só que esquecem-se que dentro de casa é uma coisa, só que na cloud é outra. E essa parte de governança, essa parte onde você consegue colocar todos estes serviços que são muito massa, dentro de uma estrutura em que você vai fazer o deployment sempre da mesma forma, é, cara, é muito massa. E depois aplicar eu... políticas sobre isso, cara, é brutal. Eu uma vez, uma eu vez, uma vez, essa questão de governança, é né, ele falou aí que governança, o, o Marcos falou que governança sem governança, as empresas ficam meio perdidas, falou que eu concordaria com ele com isso, eu não posso concordar nunca com o Marcos, né? Então eu tenho que dizer que sem governança a empresa fica totalmente perdida, não é meio perdida. <risos> Não, o mais legal é que as pessoas fazem do jeito que elas acham que devem ser feitos, né? É. E, e ignoram policies, ignoram uma porrada é. de coisa, ignora é. compliance, ignora tudo, né? O cara extrapola todos os negócios aí diz assim, mas eu tinha que fazer, porque senão o negócio não ia andar. <risos> mas você não podia ter conversado com outros coleguinhas, né? E para isso, existe, existe policies, né? Que faz isso, que controla de cima a baixo e diz assim, meu... Não pode criar máquina virtual fora do, da região tal, porque a gente já está comprometido, ali eu já tenho. Não é. pode criar ela fora disso, porque eu já tenho uma rede própria para isso. Ou seja, você consegue criar tudo isso. Né? Consegue, Uma vez eu sou... escutei, uma vez só para eu terminar, Marcos, uma vez eu escutei um negócio que foi muito legal, né? que eu, o cara levantou um banco, um, um SQL na nuvem, aí eu disse assim, e, e a questão de segurança, cara, disso, a gente não vai conversar? Ele disse, eu não preciso me preocupar com isso. Porque o banco implementa um firewall. Eu disse, ah, é? Ah, que massa, velho. Então tá resolvido. Disse, tá, até porque eu marquei lá uma opção, que é o seguinte. Liberar o acesso para, para somente serviços do Azure. Eu disse, ah, entendi. Então, se o cara quiser te atacar e ele comprar uma máquina virtual dentro do Azure, ele acessa seu banco. Aí o cara ficou em silêncio, rolou aquele barulho do... Mas é assim, eu disse mas foi isso que você disse aí, você não marcou a opção. <risos> então, assim, é muito louco, né, cara? E as pessoas de, de extrapolam tudo isso, cara. Falar Sim. de segurança ainda é algo... E a gente tá falando de segurança, né? Governança, como você falou, envolve muito mais coisa, né? Mas a parte de segurança é tão negligenciada ainda, ainda, que ninguém tá preocupado. Você é. diz assim, ó, oh, mas e esse negócio aí apontado a rua? Eu quero dizer, ah vai dar nada não dá nada mas não é mas não é só dá, isso mano. a questão a questão da governança também que eu já vi muitas vezes é do tipo ah eu vou abrir agora eu vou criar uma subscription uh, vou criar uma subscrição no Azure só para teste beleza sempre problema nenhum mas você vai fazer uh, o, o lockdown dessa subscrição não é só para teste não quer saber então, mas você vai deixar um desenvolvedor criar uma máquina que custa 15 mil dólares por mês ah, isso não! Então, mas você não fechou. Olha, eu tive um caso aqui recentemente de um cliente que deixou o, os meninos dele lá, os filhos dele lá com permissão de Deus, né? E o cara foi lá e deletou um resource group. pã! E tava produção, deletou a porra toda. Não fechou do não, foi? Eu não sei o que, é que ele não gostou, mas assim, <risos> o cara não gostou, entendeu? Então é assim: é, é, tem que tomar cuidado é, é, que, cara, tem coisas tem. que às vezes tem que se pensar, né? É quando você começa a entrar nesse universo de nuvem que diz assim, amiguinho, a menor permissão é a melhor permissão pra você dar pro coleguinha que vai trabalhar junto com você. E ponto final. Acabou. Então é. Mas não, vamos no mais fácil. Por isso que existe essa questão de governança, porque vai colocar essa máscara de ferro no negócio como um todo e vai criar regras. E não é, e não é só isso. Você lembra de uma vez que eu falei para você uma coisa extremamente simples que é você, por acaso, é dono da sua empresa, né? Mas imagina o cara que pertence a uma grande empresa, chega lá, é o cara que é pioneiro e coloca a conta de Deus, que é a conta dele, né? porque ele quer aceder uma conta dele. Então, vai ele lá tá e... Falando isso, ele está falando isso. Ele é babaca demais. Você é muito babaca, entendeu? Ele está falando isso porque eu tinha a conta de administrador no Azure. E ele me sacaneou de um tanto, velho. Mas de um tanto por causa disso, entendeu? Aí ele está nessa... Nessa graça agora pra falar. Ok, então eu vou, eu vou falar agora dos lançamentos que eu achei legal. Pô, Não, você mas... é prego demais, você é muito prego! Muito prego! É, só você tá só caminhando! Pra... Ele fez isso só pra ficar. Ficar me perturbando, cara. coisa <risos> abominável. Mas por acaso eu não estava falando de você, eu estava falando do, <risos> de outra uma empresa. De não assusta, não, Gustódio. Eu falando não falando de uma outra empresa que aconteceu isso e eu perguntei assim: até <risos> então, e o que é que você acontece quando você receber uma proposta e sair fora? E ele ficou assim, lá está o sal de silêncio, né? Ninguém responde nada, né? E disse assim: pois nunca tinha pensado nisso. Pois é, realmente nunca tinha pensado nisso. Não, e não é vou aproveitar isso. aqui e já vou trazer também outra, né? Ele complementou essa parada quando ele me perturbou por causa disso. Ele complementou assim, vírgula, por isso que você não passou na Z500, <risos> entendeu? <risos> <risos> Porque eu tinha tomado fumo na Z500 uma antes, entendeu? É de lascar, velho. Olha essas amizades. Ok, vamos falar de coisa boa. Vamos, falar vamos lá. Eu te que é o que interessa mesmo, que tá conectando o mundo, fazendo a porra toda funcionar, né, e esse Ignite teve muita coisa legal, bicho babaca, né, velho, o cara trouxe a parada só pra me sacanear, velho. Mas o Ignite, Ignite, a gente já não faz isso, a gente sacaneia uns aos outros, a gente tá fazendo isso agora. Aqui só não tem. Foi álcool. sem intenção, né, Mas, Sem foi intenção. Vou ser sincero, nem sequer me lembrei dele. Estava a falar oh, de um oh, cliente oh. que isso aconteceu, e eu tive que estar a explicar e a demonstrar qual é que é os problemas de ter a conta dele, como, como Deus. Nem sequer me lembrei dele, vou falar a sério. É tipo aqueles meninos que pergunta pergunta sexual para a tia e fala que é um amigo, né? É meu amigo que queria saber. Ah, não, por acaso não foi, por acaso não foi. É, tá bom. Beleza. Ó, a, o Ignite, cara, trouxe muita coisa bacana aí para esse universo de IoT, né? É, para quem, quem tá nos ouvindo aqui, é muito interessante você prestar atenção. O Azure tem um blog que ele traz todas as novidades e tudo que tá acontecendo, né? Dentro do, do ambiente. Então, você tem desde como ver coisas problemáticas que aconteceram, como tem como ver os lançamentos que estão acontecendo, no que tangibiliza serviços, né? É, é diferente dos blogs dos, dos produtos, do pessoal do time de produto, que vai trazer o que eles estão achando sobre isso, uma temática sobre alguma coisa que eles vão lançar e eventualmente, né, um roadmap ou alguma coisa que vai trazer isso aí à tona. Mas o, o Ignite esse ano trouxe alguns pontos muito interessantes o primeiro ponto extremamente interessante para você que, que ouviu a nossa conversa até agora né que ouviu o Armando trazendo o lance do digital twins o digital twins é um serviço na verdade digital twins é algo que existe desde a década de 60 se não me engano tá então o pessoal às vezes costuma muito trazer e dar nomes né a, a, a produtos e achar que o produto é algo totalmente não não é. Digital Twin é um negócio que já acontece dentro de laboratório, dentro de uma série de coisas, há muitos anos. Né? E era modelado antes com modelos matemáticos e tudo mais. E hoje em dia a gente tem sensoriamento acontecendo e fazendo esse elo de ligação, que é o que a Microsoft faz muito bem com esse serviço. É... O Digital Twins, ele começou há poucos anos. É... A gente usou ele num projeto recentemente. Esse cara, é um negócio sensacional, é uma API que faz o mapeamento desses... Desses sensores e, e consegue colocar isso, unir dados geoespaciais, unir uma série de coisas. E ele entra em produção agora, em outubro. Na verdade, quando a gente fala entra em produção, entra em, em, em General Availability, né? Então é, é, é o cara que está disponível e você pode confiar. A gente teve uma treta no último, no último negócio lá, no nosso último bate-papo, do último Ignite, se não me engano. Acho que foi. Onde a gente trouxe essa, essa temática, né? Que era assim, public preview, eu uso em produção? Eu, eu por exemplo, não, não uso dependendo do que é, né? Porque ele pode ainda ter algumas problemáticas. É muito é lógico que é muito difícil, né? Mas é um negócio que, por exemplo, pode sair do ar, pode parar de funcionar e tudo mais, e pode acontecer. Ele tá no public preview, que é para exatamente fazer esse teste. Né? Sabe um nome public preview que pega todo mundo pelo pé, Jorge? Uhum. É que quando tem um, um, um, um segundo, terceiro release do Public Preview com alguma coisa diferente, tem um skill diferente, você não pega aquele skill diferente se você já fez um deployment. Você Sim. tem que matar e abrir de novo. Todo mundo e... fica agarrado nessa. E aí você recebe às vezes o e-mail, mas não abre o e-mail, né? dizendo, ó, oh, funcionalidade que você estava usando, mano, deixa eu te explicar. Bugou, companheiro. É. já era né e, e a gente não eu presta tive um caso recente, muito interessante um caso interessante trago interessante nisso mas foi um caso desse tipo a pessoa estava usando né a empresa estava usando o Synapse e aí precisava de que os dados não estivessem abertos ao, ao público como o, o Marcos falou né IP público aquela coisa toda então o serviço tinha que estar no private link só que alguns meses atrás o Synapse não suportava private link e aí fala, não tem como colocar no private link, não dá pra colocar. Então os caras subiram o Cinepys, todo jeito, colocaram os dados lá, uh, uh, obfuscados, né, que eles falaram, obfuscados. E existe essa palavra em português? Nem lembro se... Existe. Existe, beleza. E aí foi. Daqui a alguns meses saiu, oh, agora tem private preview pro, pro Cinepys. existe, pelo menos. Né? Aí o cara tentou colocar o private preview para funcionar, não conseguiu de jeito nenhum. Ah, não funciona. Falei, não é. Quando é que você fez o deployment disso? Ah, foi antes, né? Então, bota o backup aqui do lado, mata o serviço. Tem serviço que serviço você tem que de levantar novo, de novo. Não são todos. De trio, não são todos. Volta o Private Link, funcionou, traz os dados, a vida é ah. linda. E tem alguns que morrem, né? O ciclo de vida do cara morre quando ele vai para a porque aí ele vai ter bilhetagem que antes ele não tinha, às vezes. É. Então, é, é bom prestar atenção nesse tipo de coisa, né? O, o, o Digital Twins, por exemplo, teve a primeira versão. Teve a segunda versão que retirava o IoT Hub de dentro dele, colocava para fora. Você tinha que fazer isso aí que a Armanda acabou de falar. Você tem que matar, levantar o outro, porque não faz sentido. Você tinha um, tinha um Hub dentro, outro Hub fora e tal, não sei o quê. Né? O, o, o que interessa disso tudo é preste muita atenção né, nesses negócios. E é, e é exatamente o que o pessoal bypassa na hora que tá lendo as coisas, que é assim, Ciclo de vida dos produtos dentro do Edge, isso não me interessa, vou ler direto o serviço. Interessa, companheiro, dê uma olhadinha, né? Como é que implanta... Por exemplo, o, o, um negócio que a, que a gente fala, né, o Armando dá, dá treinamento sempre também, o Marcos também, né, de, de AZ-900 e, e fala muito, né, dos conteúdos de AZ-900 para implantação, que a gente fala dos, dos resource locks. Ninguém usa aquilo, cara. O cara diz, ah, não precisa usar isso, não. Se o cara daqui tivesse usado isso, o coleguinha, filho dele lá, não conseguia deletar o troço. E é uma coisa simples de você fazer, cara. Você vai lá, lock de delete, ponto. Não, não quero que ninguém altere, lock de alterar. E aí, meu irmão, só um outro cara pode tirar aquilo. Então, o próprio cara pode tirar, mas ele tem trabalho para tirar. Aí você ganha aqueles dois minutos de refresco mental que diz assim... Porra, vou apagar isso? Vai cagar a porra toda. É melhor não apagar. Então você volta atrás, não apaga o negócio e tal, não sei o que. Presta atenção no que tá fazendo. Às vezes tá ouvindo música, cantando e vai lá e deleta a porra. Cara, o cara vai olhar pra aquilo ali e vai falar assim: eu não vou poder dizer que foi por acidente. É. é. Até porque tem log de tudo, né, galera? Vamos, vamos combinar, né? Tá lá. Não, não, a, questão, a questão não é eu negar, eu apaguei, mas foi sem querer você ah, põe um o no negócio... E não, é e não é só, é a gente está esquecendo uma coisa muito importante, que é a parte de, que muita gente está querendo fazer, que é a parte da automação. Cara, de fazer deploy de SOS, por exemplo, SOS ou SOS2, é um doi, é, um, é um número só. A diferença está aí. Ah. E você que faz isso, depois aquilo dá pau, porque o serviço não está no SOS, só está no SOS2. E você vai lá e faz aquilo porque você esqueceu só do número 2. Por que, é. que eu estou pagando um dinheiro extra de rede? Exato. Está <risos> tá vindo o tráfego aqui. O é. que, que é isso, hein, fulano? E o cara enganou-se em vez de pôr East, East, East US, pôs East Asia. Coisa assim que eu já vi. É. E agora está fazendo deployment lá, na, Asia, lá na, na, na Ásia e depois não sabe por que está história que tá ter Storage aí. account e de, de, de depois, desenvolvimento com gel com aquela porra de replicação, É o cara paga uma grana. É. O Marco, Mar, o cara O cara cria o web, web, web app dele no east west US, cria o banco dele no West-Angie e depois fica falando que o Azure tá é lento. Cara, mas eu vejo isso todos os dias você tá brincando. Mas eu vejo isso todos os dias. Eu, eu vejo isso tudo nada. no Legal, mesmo, não, não. É esse. esse não é, é o tipo né? comigo. É é não. Não, não. eu vejo é, tá é isso, é graça, Isso aí, mas eu a É o cara que ouvindo o podcast acha que sou eu, não sou eu não. Não, Jorge, não tem nada a ver com você, nem né? no início estava a ver com você. Estou falando que é, é, é, é, são coisas absurdas que a gente vê a realizar. Isso é real, Jorge, e a gente. É real, cara, isso são coisas que são reais, cara. Você é mais esperto do que é mesmo é mesmo. isso, Jorge. Puxa, custódio. O Jorge fez uma dessa, não acredito. Não. Ô, ô, ô, Armando, a gente criou um negócio aqui para um cliente, né? Aí E o cliente é na Europa, né? Aí eu tô, tô apresentando isso aqui para um, um menino que está desenvolvendo os negócios para a gente, e é o cara disse assim, eu não queria ser chato, não, mas eu, eu vou dizer um negócio para você. Você não deveria colocar isso aí na Europa, porque é, não, não fica legal botar na Europa quando a empresa é no Brasil, mas a empresa não é no Brasil. Não, então você tem que botar nos Estados Unidos, porque aí é, é, é o Mas eu disse, mas não é assim, não, amiguinho. Tem que ser próximo da empresa. Não é só uma questão de custo, não, amiguinho. Não é bem assim. Rola um lance que é, que é latência. <risos> é um tempinho que vai para ir e voltar. Tem, tem uns detalhes nessa porra. Sabe? Rola um lance que é latência. Rola um lance de, de governo. É, rola é. um lance de propriedade dos dados. Onde é que os dados estão? Estão dentro da fronteira, estão fora. É, é uma coisa do marco. É uma de governança. Ele é. complica é. a vida é. do mundo. Eu, eu, eu ia não. ia falar isso. bem. Aqui na empresa, a gente do cliente, né, de verdade, do cliente da empresa que eu trabalho. A gente tem esses casos aí de... Tem alguns mercados que o dado não pode sair do país, né, tipo a Arábia Saudita, a Rússia e a China. Né? Então, é uma outra realidade, além da... Nossa, China... e China deve ser um negócio de louco fazer deploy naquela porra daquele Net 21 lá, como é o nome daquela porra, não sei mais. Cara, aquilo deve ser muito louco, hein, velho. Deve passar por permissão, pedido de permissão, Deve ter carimbo ainda para você fazer o deploy. <risos> Olha só, só para fechar aqui a minha parte, é um dos pontos interessantes que a gente vê aqui, né, é muito primeiro foco em arrumar e poliar arestas de serviços. Então coisas que já funcionavam, que já funcionam bem, melhoria. Melhoria. A gente tá vendo coisa muito boa saindo que tá melhorando coisa que já era muito boa. Então, a IoT Edge, por exemplo, preocupado com proteção nas pontas, preocupado com segurança, preocupado com monitoramento. Cara, dava um trabalho de louco você monitorar um device de IoT Edge. E agora eles vão colocar em preview, acredito que em pouco tempo, né? Mas foi, foi avisado já a ligação direta desse cara com o Azure Monitor, por exemplo. Então, eu consigo monitorar, porque o IoT Edge acaba sendo um gestorzinho de containers, né? Que estão rodando lá na ponta. Então, você conseguir saber o que está acontecendo, conseguir saber a saúde, né? Desses caras, cara, é sensacional. Outra coisa que foi anunciada que é monstruosa é o tal do IoT Plug and Play, que é você ter um device certificado que ele entra direto no teu no teu barramento de serviço, ou seja, vem aí para facilitar, né? Esse cara já atrelado ao à linguagem de digital twins, que já coloca ele dentro de um estamento, dentro de uma hierarquia, né? Dele funcionando o SQL Edge que o Armando falou, né? É, a gente tem excelentes bancos aí, cara, já funcionando em on the edge, né? Então assim a gente aqui já usou três, três fabricantes rodando no, dentro do próprio IoT Edge. E assim, funciona extremamente bem. Você só tem que levantar o container, ter um certo cuidado. Às vezes tem que levantar na máquina. Mas o SQL tem um negócio muito emblemático, que é o seguinte. Todo mundo está acostumado com isso. O cara já viu alguma vez. Então isso populariza o uso e o acesso, cara monstruosamente. É muito diferente de eu falar de um RavenDB, por exemplo, né? que, aliás, é, é, quem, quem não assina aqui o podcast ou, ou, Jorge, ou o canal do Jorge Maia aqui no YouTube, assine para receber aí as notificações. Eu conversei com o criador do RavenDB, a gente vai colocar a entrevista dele em breve aqui, o Warren, que é um cara Cara, sensacional, velho. Sensacional conversa. Conversei com ele também. Conversa monstra, meu irmão. Aquele Aí. cara é um gênio, um monstro, velho. E, e assim, a gente bem É, e a gente conversou muito tempo, velho. E assim, ele, ele trouxe a história da vida dele, como é que ele começou, por que ele fazia livro e não sei o quê. E, e pô, é tipo conversar com ela é massa, sacou? que você vai lá atrás e vai trazendo e vai puxando história, e vai fazendo coisa. É muito bom, né? Então, é, esse lançamento foi muito bom, eu, eu vejo o, o, o SQL rodando na ponta como uma coisa boa, acho que ainda faltam algumas coisas, principalmente nos modelos de Time Series, né? eu assisti o lançamento na semana prévia e, e participei do, do Q&A deles lá, mas acho que ainda tem alguns, alguns pontos né, para gente, a gente falar, é, e um ponto que é interessante é, Azure RTOS, a Microsoft comprou uma empresa que faz um real-time eh, eh, OS e colocou isso para dentro. Né? E o Azure Sphere está tomando corpo. Cara. O Azure Sphere, para quem não sabe o que é, né, é um, uma grande solução de IoT da Microsoft, que envolve não só serviço de nuvem, mas envolve um serviço de nuvem de a, a unir a parte de identificação com hardware certificado né, e um sistema operacional. A gente está colocando um em produção agora, estamos fazendo, inclusive, é, plaquinha com ele e tudo mais, para entrar em produção. E, cara, é monstruoso, velho. A galera está desenvolvendo aqui, aí diz assim, Jorge, é, é tipo um terço do tempo que eu perdia para fazer atualização over the air, eu estou fazendo aqui com Azure Sphere, e é um comando vindo da nuvem, o cara está batendo lá na ponta, está voltando. O nível de segurança é absurdo. É, é assim, são coisas que a Microsoft faz que muita gente diz assim: ah, não vou olhar, não sei o que, Microsoft. Blá, blá, blá. Tá na hora de parar um pouco com isso, com essa, com essa guerra 1990, né? E, <risos> e abrir os olhos. Pra... É, porque parece um negócio de cara. É aquela discussão: é, como é que é? Dotnet ou Java? Meu, sei lá, cara, o que você quiser programar, velho. Eu não programo em Java porque eu não gostava naquela época, achava muito, muito moroso, muito complexo, uma gama de coisas, você postei oh, mais do.NET. .NET. É, Para mim, esse negócio é menos produtivo, porque todas as equipes que eu passei, que eu gerenciei e tudo mais, eu tinha mais gente fazendo a mesma coisa no time Java do que no time .NET. Se estava certo ou não, se não sei o quê, isso não me interessa, não entra nessa discussão. Mas é, é a mesma discussão quando você chega e diz assim, vamos falar do hardware da Microsoft, que foi homologado, pelo... pá, Microsoft, não sei o quê, lá, serviço novo, caro. Cara, eu tenho 10 anos de serviço embutido no valor do chip. Ah, é um chip que custa três vezes o valor do outro de mercado, custa, mas vem com toda a parte de segurança que você for colocar, você vai chegar em duas vezes e meia. O problema é que quando a discussão vira preferência de time de futebol. É ideológica, muito, né? É muito Aí vira uma importante. ideologia, é assim, não gosto. Então, acabou. Não adianta. É uma, é uma boa pergunta para o Armando se que ele não gosta do Mac, né? É. Armando, por que que você não usa, não usa um iPhone, Armando? Ele se rendeu, ó. Oh. Começou, <risos> né? Começou. É, é um é. estágio. É. Eu já tive um, Mac, um MacBook Air. Eu já tive é. um MacBook Air. E eu fui muito feliz com aquele MacBook Air até que o cachorro que minha filha adotou resolveu comer o power supply do MacBook Air deu um curto na placa e ele morreu. Aí eu falei: agora, é o cachorro tá ou o MacBook Air? Não, os dois seriam interessantes. Porque se o cachorro fizesse isso no meu, no meu MacBook Air, ele também morria. Não, se o cachorro jogou o Jorge no chão e você ficou <risos> rindo, o cara do Macbook vai fazer, ah, vai nada. Porque é não dá para ver que a qualidade dessa câmera é ruim, cara, mas eu tenho a cicatriz no cotovelo até hoje. Essa porra desse cachorro me derrubou da escada. Eu tive que botar um paletó depois para ir para uma reunião. Não, você tá vendo, Jorge, é que ele dá mais valor ao Macbook Air dele do que ao seu Mas, cara, é <risos> essa história tem que ser comentada. Não sei se é a altura ideal para comentar aqui ou não, mas. Eu ri muito, cara, eu quase, quase urinei as calças quando eu vi ele perninhas para o ar, É, babaca pra caralho. A única coisa é. que eu me lembro foi assim, por que, que eu não botei uma porra de uma câmera e não tem um DVR aqui? Cara, porque <risos> eu acho que eu ia pôr esse vídeo como entrada para todos os meus vídeos, com o Jorge. <risos> é, todo mundo já sabe essa história do cachorro, né, que já sacaneia pra cacete vê os vídeos, aí me manda mensagem, não sei o quê. É foda, velho. <risos> <risos> Bom, galera, é, tem muito mais coisa, óbvio, para a gente falar, né? Mas a gente já vai para uma hora e cacetada aqui de conversa, então é, é... Acho que eu vou gravar depois, para quem está nos vendo aqui, eu vou gravar um minuto de IoT falando dos lançamentos do, do Ignite, focado em IoT, aí, mais sucinto, aí poucos minutos, então é, fica ligado aí no, no canal. Não tinha como não gravar esse fim de Ignite, senão não teria terminado ainda o Ignite, a gente vem fazendo isso já há alguns anos. Né? Como o Armando fala, os buddies de conferência são, são para sempre, aí, né? e, e, e a comunidade é muito forte, isso aí é muito legal. Né? Fica, fica um legado, fica uma conversa, fica, fica um, um, um, um bastidor que continua o ano inteiro, né? são, é o grupo de, de WhatsApp que fica, e é um dos poucos que eu nunca é, pensei em sair. Porque é focado naquilo ali, é focado naquela comunidade, não tem ninguém ali discutindo política, futebol, briga, igreja, nada. né, Cada um respeita o outro, porque o objetivo ali é falar da conferência, se divertir na conferência. E é o que a gente faz aqui sempre, né? No, no, no final. E espero que 2021 a gente esteja lá, né? Eu dividindo com a E dentro daquele busto que a gente fez ano passado. Exatamente, né? Que eu ganhei, inclusive, a carinha lá no. no na janela, né, a carinha do podcast todos yeah. temos as canecas né, as esse canecas é as canecas, é, aí ó ó, ó e a gente não, não foi pedir peço, mais, é. né é a gente, a gente fez dois e esse, Você esse foi caneca, dois? não foi, aí a mulher disse assim mas eu já te dei uma caneca, não, mas foi do Ei. outro podcast, desse não eu não sei se vocês pegaram, mas eu peguei, ó, eu ganhei swag esse ano Ganhei swag. É, chegou aqui em casa. Mas, é. É, quem vive nos Estados Unidos é assim, é diferente. É, ganhei, é diferenciado. Ganhei camisa, ganhei, ganhei um negócio. Aí, custódio mas, ganhou ó, também. Ó. Camiseta Hã? do Lourdes. Não, mas essa aqui eu ganhei no, no MVP Summit. Olha ah, o swag que eu arrumei. Ó. Ó. Synapse. Você ganhou esse como, Armando? Você pediu pelo correio, Armando? Ah, pede eu tudo vou falar mesmo, falar velho. Aqui ao vivo pra todo mundo, Jorge. Não pode assim também. né? Você ponte. sabe que eu, eu peguei uma briga, eu já peguei várias brigas com o Armando, né? Mas eu peguei uma briga com o Armando uma vez no meio do, do, do build, eu acho? Build, build, do Build, foi. Eu quase dei um soco nele, cara. Sério mesmo. Porque ele passou 15 vezes no buff do cara e pediu o casaco que o cara tava vestindo, velho. <risos> Aquele casaco era lindo eu precisava, Aí chegou a hora, hora que eu disse assim, Armando, chega. <risos> ele achou que era brincadeira. Eu disse, sai daí. <risos> sai daí. Aí virei pro cara e disse, o me desculpe, ele não vai vir mais aqui. Aí o Armando outra vez queria voltar. Eu disse, eu vou te dar um soco. Eu voltei. Nessa porra. Quando não tava com o Jorge, você ah, lá e ah, como, aqui, mano, que <risos> Armando e os brindes, velho, é, é de lascar. Mas são essas coisas que a gente não teve esse ano, infelizmente, é. mas que Ó, teremos pronto. em breve. Né? Outro brinde, outro só coisa inútil, mas tá aí, ó, outro brinde. Isso aí eu acho que não sei se é tão legal assim, não é, Armando? Pessoal, não... tá, pessoal que tá é ouvindo o podcast, é. Armando tá mostrando um, um apetrecho sexual que brilha, um negócio é. esquisito aí. É, é, isso aí acho que é uma coisa que você fala que é isso. É, achei meio esquisito <risos> isso aí, mano. É. Mas vamos deixar pra lá, vamos né? Vamos deixar. Corta essa parte, corta. <risos> amizade não, amizade é assim, a gente aceita, no, tudo no, certo. No, no, Ask, no Ask the Experts, eles mandaram um, um e-mail falando eu, eu assim... Eu fiz Ask the Experts e não recebi nada. Você, é, vive falar, porque... você vive no é, Brasil, você vive no Brasil. o cara pra mandar pro Brasil tem que ter coragem, né bicho? É. Vai passar na alfândega, depois vai ficar preso no correio. <risos> essa aqui é legal, essa aqui é legal. O cara falou: a gente vai fazer uns easter, um easter eggs com o pessoal que está que tá participando do Ignati. Se, se eles mandarem, eles vão receber uns e-mails falando se eles falaram, se eles acharam o Easter Egg e está certo, eles vão ganhar. Então, um é esse aqui, atrás de mim, aqui ó, o cartaz do do Learning. Tá vendo aqui? Esse aqui eles mandaram, eu botei ali porque eles pediram tem que tirar agora. O outro foi esse aqui, ó. Caixinha de cereal do Learning, onde os, onde os ingredientes são a tecnologia .net a gente não recebe nada disso né velho esse esse aqui eu vou guardar esse aqui eu gostei é bicho olha vamos vamos encerrar tá bom vamos encerrar tá na hora tá na hora já armando os brinde dele e não é, eu vou te falar viu velho o armando bah, tem irmão, que ter duas casas uma para é, e irmão, outra você é meu parceiro né esse, irmão irmão não, é, então, é, os é. Brindes eu sou! Eu preciso de táxi pra mala, que já não tem mais. Ah, yeah. <risos> Galera, vamos encerrar. Pessoal, valeu, valeu pela participação aí de vocês. É, custódio, bem-vindo aí ao, aos finais de eventos. Vamos, vamos agora sempre chamar você. Conte é, comigo. Não sei, se, não sei se a experiência foi tão prazerosa, porque assim, o Marcos é assim, né? diferenciado e tal. Parece um pouco agressivo, né? Mas ele é gente boa. <risos> Com o tempo você vê que ele é, que ele é bacana. Né? Mas e... o, o, o custódio, a experiência vai ser mais legal ano que vem, quando for no, ao vivo, um presencial. Ah, sim. Aí a coisa fica de nível 200 para nível 600. Ah, é, A mas... é. Tá parada curta. Esse ano o Ignite era para ser em New Orleans, né? New Orleans, New Orleans é. opa. opa. Já opa. fui no Eu Já fui no... Já New fui Orleans, no... <risos> Calou Fui <risos> no. do cão. <risos> Não, mas, ó, foi uma semana... Bicho, foram as melhores festas que eu já fui, cara. New Orleans é massa. Não, não sei as festas do evento, né? Mas as, as baladas que mais tem... tem... E aquele, aquele negócio da música ao vivo em New Orleans é assustador, velho. Assustador. Puta, aquilo é muito massa, véio. Deus me livre. Bom, vamos encerrar, senão a gente vai mais duas horas de conversa aqui sobre New Orleans, sobre Chicago, sobre tudo mais. É... Vamos... Prestem atenção aí no, no. Vai ter conversa com o RavenDB ainda aqui no canal, aqui no podcast também, né? E os minutos de IoT que eu vou trazer com os lançamentos ainda do, do Ignite só pra IoT e um negocinho mais, mais sucinto. Valeu, Custódio, valeu, Portuga. Armandão, é... depois você podia mandar uns brindes desse, um para mim um pro Portuga, né? Porque a gente tá sempre. Podia ali. não, podia não. É, manda começar, esse último né? que você mostrou aí, o de purpurilha. É. Isso é, aí não vai querer, não. Isso aí eu tô fora, tá bom? É Pode mandar direto pro Portugal isso daí. Não. Tô fora. Isso aí é só pra quem vem em São Francisco. Tem que vem falar em New Orleans de novo. A gente vai lá na pista de kart, lá de Nola. Que vai, ela é boa. Aquela vai lá, lá, lá é boa. Só que volta aqui hoje. Valeu. Falou, galera. Um, um abraço. Um abraço pra todo mundo. Né? Um abraço, pessoal.